Ah, bicho. <risos> bote, bote aqui, desligue. Desligue. Vou botar aqui a letra. Se não souber aí, passa pra letra, né? A letra. Tu passa, tu muda a letra. É, vai, A gente não leva choque, tu muda a letra, vai. Letra D. Diário de uma paixão. Ah, <risos> Tinha Deus não existe. Que diário tá diário, né? diário de uma banana. Diário é. de uma paixão. Tá Ei, Não nada. Não dói nada, é? Bora! Volta pra cá. Vai, vai. Tá indo, vai, tá indo, vai. Mas só quando ele já é valendo. Na vai. Letra C, valendo. novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Vela, vai ter! Vai ter carro não, e novela, Vini, ainda? mudando. Você aceita? Você Anda na moto, ó. Vai, vai Aceita botar carro e novela? Não, não sei. Pode ser. Pode ser, vai. Na perna. Pode que cadela. Ba, vai. Vai, vai, vai, vai. Vai. Eu acho que dá pra usar. Esse neguinho ali, ó, o brancosozinho. Botar O casa. Vou chamar o Leo. Ah, olha. Ei, aquele brancozinho ali, ó, a Ralevão às 10 do do Iner o Mala. Vai, agora é carro. Viu? Carro? É. Ah, agora Vai. Carro, com uma letra C. Chefe. É, Camaro. Ei, <risos> <risos> ele ia dizer chefe, tava tá certo. pode ser marca, qualquer coisa. Eita, Olha, vai comer salmo, viu? vai comer Nilinho vai comer, comer Nilinho agora é novela. Ela ainda, ela ainda. Não Nossa. Calma, se tu segurar, vai. Vai. Enchei, enchei. Calma, não segura não, viu? mas certo. <risos> Olha. <risos> <risos> <risos> ei segurou. Pois, segurei não, segurei. Segurou. Segurei, não assim. Ó. Não, você <risos> tirou a perna. Ô. Acabou, Vai. Agora a última é... É o Gustavo Não, a última é coisa, D, de, é de Ligue